Graça e paz. Este é o devocional do quarto dia da campanha de 40 dias de jejum e oração. O que fazer? Quando temos que enfrentar grandes desafios? Em Deuteronômio capítulo 3, versículos 21 e 22, lemos. Naquela ocasião também ordenei a Josué. Você viu com seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis? Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. O nosso Deus espera que sejamos capazes de enfrentar todo e qualquer desafio que Ele coloca à nossa frente. Não porque somos bons, capazes ou valentes, e portanto, aptos a vencer. Mas porque Ele é. Deus nunca esperou que a vitória dependesse do esforço humano. Precisamos obedecer por fé pois somente aqueles que creem avançam nos desafios que estão adiante de si. Deus nunca deu um desafio ao seu povo confiando na força ou capacidade deles. Ele mesmo promete estar presente na batalha. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos – Pés no deserto e mente na eternidade. Senhor dos Exércitos, louvado é o teu poder e seu nome. Quantas vezes sou tímido e deixo de tomar posse das bênçãos para a minha vida, simplesmente porque não consigo ver o que o Senhor está vendo. Perdoe a falta de iniciativa e ousadia para viver tudo que o Senhor conquistou para nós. Como sua igreja na face da terra, podemos ser mais ousados e determinantes na batalha. Muito obrigado pela tua maravilhosa presença encorajadora. Te agradeço porque os resultados não dependem exclusivamente de mim. Me ensina a me posicionar diante dos problemas como um filho de Deus com autoridade. Enche o meu coração de força, vitalidade e confiança. Que o meu testemunho gere fé no coração daqueles que esperam em ti.